Deus não passa de uma convicção insólita, de uma necessidade de sobrevivência, onde homens simplórios e mulheres ínfimas se defendem dos presunçosos e arrogantes, criando um alho para disfarçar suas frustrações, na esperança de se abstrair enquanto não encontram uma saída subjetiva para suas insatisfações objetivas. Só sei que em cada palavra proferida Repugnava-me mais ainda Pobre ser tão desprovido Naquele reconte do tão preterido Entre traças, mofo e a morte Que nele jazia sem ter morrido Nem mesmo minhas palavras puderam ressuscitá-lo Levar luz para o seu coração Depois de ouvir tanta estupidez Retirei-me entristecido daquele recinto, Lúgubre, se de um velho decrépito, Onde nem mesmo o sol sentia o desejo de penetrar. Do lado de fora, contrastando com o sombrio casarão, A felicidade estampava-se no rosto de duas crianças Que brincavam sobre um rateante sol matutino onde corriam em volta de um jardim entre as mais belas flores, sem saber que tão próximos a elas habitava tanta tristeza. Pena que as crianças, as flores, o sol, nem mesmo Deus puderam adentrar aquela casa. O vazio que todo homem sente, Nada mais é senão a sensação da perda de sua lúdica inocência, que o torna cativo do seu próprio eco, e ainda que ele o negue bem íntimo, sabe que ao perder a sublimidade de sua origem tornou-se uma incógnita, até que a plenitude daquele que o criou preencha todo o vazio que ficou. Em algum lugar perdido, no mais reconte do coração, existe a saudade inexplicável de algo que ainda não se viveu, mas que poderia ter vivenciado na mais profunda entronização. Deus, a vida mais é senão uma centelha que, sem o calor do seu amor, apaga-se lentamente. Por isso gera-se o que eu poderia chamar de a morte de um ateu. Morre um cadáver intitulado ateu. Morreu sem Deus e sem eu. E eu ouvi falar palavras profundas, mas não encheram nem a sua sepultura. E sua vasta sabedoria ainda há quem atura. E a esta altura... Vai gelado e silencioso, com perdão da redundância, como sempre esteve a estar. Não ouviu seu próprio grito ao nascer, nem o seu gemido depois da morte. Anulou a própria sorte, como arauto da filosofia, sentindo-se livre de Deus. Escravizou a si aos seus, e eu. O ouvi falar palavras profundas, mas vai. Silencioso e gelado, falou e falou e calado, não chora a sua própria morte, até que a morte o carregue para o seu verdadeiro fim. Enfim, é só mais um que morreu tentando matar a Deus. A Deus.